Shalom, estamos iniciando agora já a nossa quinta aula de história da igreja falando sobre os depósitos da fé e depois os primeiros mestres da igreja dando ali um panorama geral dessa nova fase, esse novo tempo já no, século, no segundo século depois de Cristo tá? é, os cristãos já no início do segundo século, já começava a desenvolver as suas próprias interpretações da fé cristã e dos seus textos sagrados. E com isso, essa é, disponibilidade de interpretações e das próprias interpretações da fé cristã começavam a traçar, a traçar e a surgir uma nova fase de corrupção doutrinária, onde começaria a surgir heresias internas dentro do próprio seio da igreja, a partir de alguns cristãos que se predispunham a fazer as suas próprias interpretações da fé cristã e dos textos sagrados. Então, muitas pessoas que buscavam, vamos dizer assim, uma doutrina única ou um sistema único, agora estavam absorvidas pela múltipla é, múltiple facetação tá? doutrinária, onde várias doutrinas, várias ideias, várias interpretações eram lançadas e apresentadas ao público para é, confundir e descentralizar a verdadeira e autêntica doutrina deixada pelos apóstolos. Tá? O gnosticismo, tá? que ele foi muito forte no primeiro século e, e foi uma, uma, assim, uma das principais ações de heresia e promotor de heresias e promovedor de discordas e de confrontos, de controvérsias dentro do cristianismo, no primeiro século, onde Paulo, onde João, onde Pedro também encontraram perseguições e tiveram que enfrentar perseguições dos gnósticos, tá? nesse período do segundo século, eles também vão estar presentes, então começa a surgir-se ali já alguns questionamentos por exemplo, a salvação era a preocupação principal dos gnósticos porque eles baseados em muitas doutrinas que circulavam nessa época, os gnósticos criam que tudo o que fosse matéria era necessariamente mal e o ser humano, segundo eles era um espírito eterno que de algum modo ficou encarcerado nesse corpo e já que o corpo é cárcere do espírito e já que oculta a nossa verdadeira natureza, o corpo é mau. O propósito último então, dos gnósticos era justamente escapar desse corpo e desse mundo material na qual eles estavam e a consideravam estar exilados. Já a imaginação de um exílio, tá? que era fundamental para o gnosticismo, ela era uma promoção de que eles entrariam em um outro lar, porque eles consideravam que esse mundo não era o verdadeiro lar e que neste mundo, como o corpo é material e não senão um cárcere, para o espírito mal, então era um obstáculo para a salvação. Então como explicar essa origem do mundo e do corpo? Era grande questionamento, a grande pergunta que promoviam os gnósticos. Então os gnósticos afirmavam originariamente, de uma forma original e de uma forma ori oriunda, de uma originalidade e uma peculiaridade da argumentação dos gnósticos, é que o ser supremo não tinha intenção alguma de criar um mundo material, mas apenas um mundo espiritual. E com esse propósito foram criados vários seres espirituais. Cada mestre gnóstico oferecia uma lista distinta de tais seres e alguns chegavam até 365 seres distintos. Em todo caso, um desses seres espirituais, distantes do ser supremo, foi o causador deste mundo. Segundo alguns gnósticos, o que sucedeu foi que Sofia, ou a sabedoria, tá? Se chamava como um ser espiritual também, dotado de uma capacidade e condição maior. E que produziria, na verdade, um aborto de espírito e não uma criação de Deus. Então, a fim de chegar a essa libertação de, dessa toda odisseia espiritualista que promovia o, os gnósticos e dessa perversão que eles consideravam a matéria humana, então a fim de chegar a essa libertação é necessário que venha e que viesse um mensageiro do reino espiritual. E que a função desse mensageiro consistiria, antes de tudo, em despertar do sono os nossos espíritos que estavam adormecidos dentro de nossos corpos, deixando eles levar pelos impulsos e paixões do corpo e que os levavam à perversão. Então, esse espírito viria para livrar-lhes dessa perversão. É, perversão causada pelos espíritos que, a, que estavam operando em seus corpos ou na matéria humana além disso esse mensageiro que viria ele deveria ter a outra informação necessária para a nossa libertação que era a gnosis, que era saber, a conhecimento assim da terra encontraria, se encontraria a terra com as esferas celestiais, cada uma delas governada por um poder maligno e cuja função consistiria em manter-se prisioneiros para chegar a um reino puramente espiritual e com a proposta de vir a conquistar e a alcançar uma, um conhecimento secreto e uma totalidade de absorção de um saber supremo. Então, no, no gnosticismo cristão, havia gnósticos fora do cristianismo e esse mensageiro cristão, segundo os gnósticos cristãos, eles estavam dentro de uma absorção de novos projetos e perspectivas dentro de moradas espirituais um Cristo como um mensageiro espiritual e já que o corpo e a matéria eram considerados maus tá alguns diziam que o seu corpo era pura aparência, isso defendia os gnósticos, uma espécie de fantasma que parecia ter um corpo físico por meios milagrosos. Outros gnósticos já diziam que tinha corpo, mas que esse corpo era feito de uma matéria espiritual distinta do nosso corpo. A maioria então negava o nascimento de Jesus. Porque para eles, tal nascimento havia colocado sob um poder desse mundo material. Essas doutrinas, então, acerca do cristianismo, tá? eram consideradas ou denominadas de docetismo, que é uma palavra grega que quer dizer o que? Apare é, aparentar semelhanças, né? Então, por essas é, doutrinas da, do aparentar, da, dessa aproximação, dessa conflitação de ideias, de um modo ou de outro, eles defendiam que Jesus só era uma aparência. Então, segundo os gnósticos, nem todos os seres humanos tinham espírito. Alguns eram apenas seres carnais. Em razão disso, estão, eles estavam irremediavelmente condenados a uma destruição com o mundo fuso, quando o mundo físico viesse a ser destruído. Quanto aos espíritos encarcerados dentro daqueles que eles consideravam espirituais, no final eles seriam salvos porque a sua natureza era espiritual e necessariamente necessariamente tá eles haveriam de defender que estavam vivendo no reino do Espírito. Nesse inteirinho, nós vamos ver que a maioria deles dizia que já que o corpo é o cárcere do Espírito, e o que nós temos de fazer é castigar o corpo para debilitar o seu poder sobre o Espírito, então as outras trocas sustentavam que o espírito é por natureza bom e nada pode destruir a esse espírito e o que nós devemos fazer é dar liberdade total ao corpo e às suas paixões em consequências, enquanto alguns gnósticos advogavam esse ascetismo extremo e outros praticavam a libertinagem. Durante o século II, o gnosticismo foi séria ameaça para o cristianismo. Principais dirigentes da igreja, então, se opõem tenazmente a ele, porque viam nele uma negação de várias das principais doutrinas cristãs. E essa criação e encarnação e essa ressurreição mais adiante vai ser uma ameaça que é, e uma proliferação doutrinária para confundir a todos os cristãos que estavam é, na comunidade da fé, a comunidade da igreja, o povo reunido da igreja pós-apostólica, que agora começava um novo embate doutrinário, um novo embate de conflitos e controvérsias a partir de um grupo muito forte de gnósticos que se espalhavam em meio à, à igreja para corromper a igreja doutrinariamente, com as suas propostas, com as suas ideias e com as suas Vamos assim, doutrinas enganadoras que como eles mesmo do que era denominado docetismo, a que era do, aparentar, ou seja, uma doutrinas que aparentavam ser, mas não eram a verdade. Então, no ano 144, isso já na metade Desses primeiros, quase próximo na metade desses primeiros 50 anos depois é, do período apostólico, Marcião, um mestre gnóstico, vai surgir em Roma, onde ele vai conseguir alcançar vários seguidores. E até muitos pensavam que ele até fosse um bispo. Contudo, com o tempo, vai ser percebido que os ensinos de Marcião contradiziam os ensinos deixados pelos apóstolos. A doutrina defendida pelos apóstolos. Então, Marcião pensava que esse mundo era mau, como os gnósticos, tá? e que seu Criador devia ser um Deus, senão mal, pelo menos ignorante. Para Marcião, é, em lugar de inventar uma série de seres espirituais, como os outros gnósticos faziam, Marcião propôs, uma, segundo ele, um Deus do Novo Testamento e Pai de Jesus Cristo, que não era o mesmo Jeová ou Iavé, do antigo testamento, mas era um Deus supremo que é, que tinha o um propósito, né? Que o mundo viesse a existir com as suas imperfeições e esse mundo fosse um mundo somente espiritual e que para Marcião Jeová era ignorante por sua própria maldade e fez o um mundo para nele colocar a humanidade. Então, isso quer dizer que o Antigo Testamento para Marcião é a palavra de Deus, mas não do Deus Supremo, e sim de um ser inferior chamado Jeová, é o que defendia Marcião, tá? que era um Deus ciumento, arbitrário, que escolhe um povo acima dos demais e que está constantemente conferido a conta de quem lhe desobedece a fim de lhe tomar Vingança, em uma palavra, Jeová é o Deus da justiça. Então, diante de Jeová, o mundo acima dele, segundo Marcião, está o pai dos cristãos. E este não é um Deus vingativo, mas é, um, é de todo amor e ele não requer coisa alguma de nós. Antes que nós nos dá tudo de forma gratuita, incluindo a salvação, e esse Deus não estabelece leis, mas convida-nos a amá-lo, se compadece de nós como criaturas de Jeová e enviou seu filho para nos salvar. Jesus não nasce de Maria para Marcião, visto que tal coisa teria feito súditos de Jeová, mas aparece repentinamente como homem maduro na época do imperador Tibério. Naturalmente, no final, não haverá julgamento algum. Já que Deus Supremo é um ser absolutamente amoroso que nos perdoa totalmente. Então tudo isso queria dizer Marcião que tinha de se desfazer do Antigo Testamento até fora a parte principal das escrituras cristãs. Se o Antigo Testamento era a palavra de um ser inferior não podia ser lido na igreja um pouco, podia até ser a base dos ensinos cristãos. Portanto, Marcião compilou uma lista de livros que deveriam ser, segundo ele, as escrituras cristãs. E esses livros eram o Evangelho de Lucas e as Epístolas de Paulo, pois Marcião pensava que Paulo era o único que, entre os apóstolos, tinha compreendido a verdadeira mensagem de Jesus. Então, os demais eram judeus de. Eh, os demais, vamos assim, adeptos né, do judaísmo e também alguns do cristianismo, para Marcião, eram pessoas que estavam iludidas. Tá? E da mesma forma que o gnosticismo e talvez mais o próprio Marcião e suas doutrinas representavam uma séria ameaça ao cristianismo do século II, também ele negava a criação, negava a encarnação, a ressurreição final e também a organização da própria igreja com os seus bispos rivais e a outra, vamos dizer assim, interpretação e perpetuação de seus ensinos, se tornava uma propaganda marcionita, do marcionismo, tá? que era impressionante e se alastrava por toda a parte dentro do contexto do cristianismo. Agora, a igreja, mediante a isso e a essas ameaças todas promovidas por Marcion, antes de Marcion... Não existia, então, uma lista de livros do Novo Testamento para os cristãos e para as escrituras. E se tornavam livros sagrados dos judeus em geral, que na versão grega, chamada de Septuaginta, começava-se a acostumar a ser lido na igreja alguns dos evangelhos, a carta ou as epístolas é, principalmente paulinas, as, as oriundas de Paulo, tá? escritas por Paulo, as, as suas igrejas, as, as cartas às igrejas que Paulo sempre enviava, como a Epístola a Gálatas, que era lida, tá? a Epístola aos Efésios, que era lida, algumas, uma das, a primeira Epístola aos Coríntios. E as duas epístolas ao Tessalonicenses de muito observadas nesse período. E ao que parece, ninguém vai ocorrer nesse momento a ideia de fazer uma lista dos livros cristãos que diriam formar o Novo Testamento. Em consequência, então, as igrejas se liam o Evangelho ou outras cartas, o mesmo também sucedia com outros livros que eles adotavam e liam porque ainda não havia uma decisão fechada sobre o cânon do Novo Testamento. Então, diante desse contexto todo, desse desafio de Marcião, a igreja se viu obrigada a compilar uma lista ou grupo de livros sagrados em que essa tal lista não se faz de modo formal, e não vai haver uma reunião ou concílio para ser determinada, mas ao pouco vai ser formado um consenso dentro da igreja. Alguns livros que haviam sido usados por algumas igrejas e locais vão cair em desuso, incluindo até o, o próprio Novo Testamento, e outros logos vão ser acolhidos e utilizados e vão servir de base para os ensinos nesse momento. Acerca do Antigo Testamento, todos, exceto claro os gnósticos e os marcionitas, concordavam que devia fazer parte das Escrituras. Naturalmente, então os cristãos, conscientes das dificuldades assinaladas por Marcião, entretanto não estavam dispostos pelo simples fato da existência dessas tais dificuldades fazerem relação histórica a questões pertinentes à igreja e Israel Vou fazer essa distinção a fé cristã então, não era algo novo no sentido até de que Deus estivesse preparado ou preparando um caminho para o seu advento o antigo testamento ainda dava testemunho dessa preparação e o Deus que foi revelado nele era nesse momento o mesmo Deus de amor e justiça que Jesus Cristo nos revela e a fé cristã era a consumação da esperança de Israel e não uma repentina aparição do céu. Quanto ao que hoje chamamos de Novo Testamento, os livros que primeiro encontraram a geral foram os evangelhos. E é interessante que para nós hoje notar que aqueles cristãos decidiam incluir no Novo Testamento mais de um evangelho. Tá? Eles também tomavam a decisão de, em datas posteriores, vir a inserir outros livros. E eles estavam conscientes de que os diversos evangelhos eram distintos entre si. Se não soubesse soubessem, não teriam razão alguma para incluir mais de um. Porque além dos quatro evangelhos, estavam surgindo outros evangelhos escritos por outros autores, historiadores é, desse período do cristianismo. É, Discípulos até, não os apóstolos, mas discípulos dos apóstolos, seguidores dos apóstolos, que escreviam outros evangelhos. Tassiano, a quem já citamos e já mencionamos em outras aulas, ele compôs, por exemplo, uma compilação dos quatro evangelhos e essa vai ser acolhida pela igreja da Síria. Mais tarde, só para vocês terem ideia, porque esses quatro livros ainda foram incluídos, quantas diferenças que havia em motivação de críticas e controvérsias, algumas igrejas vão seguir essa compilação de Tassiano. Então a resposta é que a igreja estava enfrentando os desafios dos gnósticos, do marcionismo, e esses gnósticos diziam que o mensageiro divino tinha deixado os ensinos secretos em mão de alguns discípulos preferidos e alguns assim circulavam, o suposto evangelho que pretendiam conter esses segredos. E um deles, por exemplo, era o evangelho de Tomé. Cada grupo gnóstico então dizia ter seu próprio evangelho e uma tradição secreta que os unia com o Salvador. Então, esse momento do segundo, entre. 150 d.C. até o ano 200 d.C. vai ser um momento de total conflito doutrinário e controvérsias teológicas que vão se espalhar por toda a órbita do contexto geográfico e físico em que a igreja e o cristianismo estavam instaurados. Até a sexta aula.